E aí gente, tô de volta aqui, voltei aqui com o meu próximo tutorial Como mudar a skin de seus mobs Tipo, do seu cachorro, essas coisas, sabe? Dá pra até mudar a skin da sua vaca Não né? sei que você não dá para tomar uma vaca, mas fica bonitinha É assim ó gente, ó Vou mostrar aqui pra vocês, direitinho como é que faz É assim ó, ó pega aqui Deixa eu ver Porcentagem APB data é o que vocês vão digitar aqui no... Se você for Windows você vai em exec executar e que lhe dita isso. Porcentagem APP data, tá carregando aqui. ponto .minecraft bin minecraft, clica o botão direito, abrir com WinRAR. Aha, aha, aha, aha, Aí, beleza? Você fica aqui, ó, mobs Aí você vai procurar Wolf Tem, que é. Cachorro do. É. Lobo domado. Aí ele vira um cachorro, entendeu? Aí. Vocês vão ver aqui, ó. Ai, droga. Clica aqui. Aí, ó. Eu baixei uma skin aqui. Que tipo, eu editei ela. Wolf Tem aqui, ó. Ele não vai vir com esse nome. Você vai ter que digitar assim: Wolf Underline Tem. Eu deixo aí na descrição o espaço você não entendeu. Hum, beleza, aí ó Depois você vai abrir seu navegador Esperar ele abrir, né Como eu tenho que esperar muito meu navegador abrir Porque o computador é muito lerdo Eu vou fazer uma formatação, não sei lá quando Não sei quando, mas ah, vou Um dia eu vou Aí ó, você vai no site Que eu vou deixar aí na descrição É isso aqui ó mob.novskin.me Barra editor Okay. Tem internet lerda, hein? Putz, grila! Vamos lá, tô esperando essa coisa carregar aqui Não sei se o seu vai carregar mais rápido que o meu Tomara que não, porque aí eu vou ser privilegiado Porque meu computador vai estar mais rápido que o seu Eu vou cantar a vitória Ahá! Aqui, ó, dá até pra você fazer uma... Ai, droga Dá até pra você criar uma... que é? que é esse? Uma textura pack, né? É só você ir editando os negocinho aqui que ele dá os blocos, os brocos. Aí, ó. Chega aqui. Beleza. Ah. Ai, tô muito lag. Aí, ó. Dá até pra você editar esse daqui, ó. Enderman. Aí, ó. Você quer editar seu cachorro? Clica aqui. Espera abrir, né? Cadê? Tá abrindo aqui, ó. Aí, abriu. Aí, ó. Você vai clicando aqui. Aparece aqui. Qual cor você quer? Aí, Aparece pronto apareceu o curso que quer, pá, tudo mais é, se vocês quiserem a skin do meu cachorro é, deixem na descrição do vídeo só você pintar aqui é. pronto ficou bonitinho aí ó se você quiser pintar só uma parte específica tipo o rabinho dele Vai clicar, droga, é, eu aprendi, eu tô fazendo essa coisa hoje, é meu primeiro dia, nessa bosta aqui, ó. Você clica o botão direito, não onde você quer, tipo, você quer pitar o rabo, direito, você clica no botão direito no rabo. Aí dá até para você personalizar ele aqui por cima, por baixo, tudo, aí, droga, ele ficou selecionado. Parece lá que eu não quero isso. Ah viu? Tá personalizando por cima. A tcha aqui dos lados. Faz tchan e voilá. lá. Ah, tá, chegou. Vai. Ah, para. Aí, se quiser pintar o bagulhinho aqui dele, ó, O focinho, o focinho ludo aqui, ó. Chega aqui e. Aí, droga. Gente, computador de boss é assim mesmo. É assim mesmo, computador de Boss. Computador de boss é muito zica. Ih, meu pai tá me chamando. Calma aí, gente. E aí, voltei aqui. O meu pai veio me oferecendo um suco aqui. Eu tomei tudo muito bom. O suco do meu pai caseiro. Se um dia vocês quiser tomar o suco do meu pai, vem aqui. Eu, eu não vou deixar a meu endereço na descrição, porque isso é loucura. Mas adivinha aí. Peça pra adivinho adivinhar onde é que eu moro. E vem aqui visitar. É aqui. Você pintou as quinhas do seu cachorro? Beleza. Clica aqui, ó. Bem aqui. aqui nesse lugarzinho. Clicou. Esperou Dar um nome pra ela Tipo Vou dar aqui Dog Horrível Aí na descrição você vai deixar A descrição do seu cachorro Sei lá Vai colocar os detalhes dele Contar Eu Conto Os Detalhes Dele Pronto salvar clique em salvar download skin vai salvar aqui eu não quero eu já tenho uma então eu cancelo aí beleza feito isso é só fazer aquilo que eu falei para vocês fazerem que é digitar porcentagem app data que eu só repetir para vocês aí não, no skype não é minecraft isso aí bem Botão direito. Abrir com. Winrar. Chegou aqui. Ah, na pastinha mobs. Cala a mesma merda, ó. Uhum. Uhum, tá demorando. Muito. O computador tá muito lento. Aí, mob lá. Aí você vai procurar aqui. Wolf tame, Pegou aqui. Deletou. Eu já fez isso. Eu espero que não interfira. Ih. Ah, é, tô usando aqui, ó. Close. Shift, delete. Aí, vai pegar aqui. Pá, tudo mais. Cadê? Ah, eu deletei, né? Muito burro. Ah, não! Droga, eu fechei a janela errada. Não, fechei a janela certa. Aí, ó, chegou aqui. Vai lá pegar a skin do seu cachorro, aqui, nessa pastinha aqui, você digita, você faz assim, ó. Hum. Você vai clicar aqui em botão direito, renomear, vai colocar wolf underline tame. Beleza, não vou fazer isso que deixar tam tanque, isso já tá tame. Aí não vai dar certo. Aí, clicou aqui, beleza, arrastou pra cá, deixou ali, foi pra lá. Escafedeu-se, beleza, tamo aqui, de boa, um amigo aqui tá fazendo alguma coisa no Skype, ainda bem que vocês não estão vendo que eu não tô gravando a parte do iniciar aqui da barra de... Não, na barra de iniciar quer dizer, né, a ficou aqui, enter game, vamos esperar, porque eu não quero esperar não, eu vou deixar vocês aí, de boa. E aí, voltei aqui, ó, beleza, tá um lag doido aqui, ó, e aí, meus cachorros aqui, ó, ah, meus dog, meus ah, dog, meus dog, deu certo, ó, gente, meus dog. Aham... Uhum. Calma aí, gente, que meu pai tá aqui! que ah. ah. Pronto, voltei aqui, meu pai, não tá mais aqui, porque ele... Ah, espero não tá chateado ele falando. Pá, eu tô gravando! Hum. Acho que não é chateou, não, né? Vamos lá! É... Beleza, voltando aqui pros meus dog... Ah, meus dog! Ah, coisa tá bonitinho, meus dog! Muito, muito, muito bonitinho! No meus vídeos, eu só vou usar um dog, mas... Ah, eu vou ter que sacrificar esses dogs. Hum. Ah, que eu matei um Ender aqui. Não, meus dog matou o Ender. Eu fiquei com a pérola dele. Deixa eu jogar aqui, ó. A pérola do Enderman. Não, essa aqui é a pérola do fim. Será que se eu tacar vai dar a mesma merda? Ah, beleza. Não, acho que não vai dar a mesma merda, não. Acho que vai dar a mesma bosta. Vai? Pronto, tá muito lag. Cadê? Nossa, esses cachorros me fez cair. Cachorro, vocês estão me dando muito azar e muito lag. Saco. puts Oxe, senti. Oxe! Conto para descer. Desci. Chega aqui, tá? Ah, tudo mais, é isso, gente. Beleza? Falou, galera. Meus cachorros tá vindo atrás de mim. Vocês vão ficar aí, porque vocês me deram muito prejuízo. Vou ficar aqui fora. Vão dormir. Essa noite vocês vão dormir aqui. Que saco! Gente, é isso. Falou pra vocês. Boa sorte no que vocês foram fazer. Espero ter ajudado vocês. Se gostaram do vídeo, Deixa na. Não, se vocês gostaram do vídeo, vocês dão um like. Se vocês não gostaram, se dê like do mesmo jeito. E se vocês gostaram, pra valer, vocês se inscrevam no meu canal. Em breve vai ter mais vídeos, até só o começo do meu canal. Tipo, eu não tenho muita coisa pra fazer. Se vocês tiverem alguma coisa que eu posso fazer, vocês me avisem, deixem aí. E, pá, vamos lá. É só isso, gente. É só deixar ali nos comentários o que vocês querem que eu faça no próximo canal. Não, no próximo vídeo. E é só isso, gente. Tchau pra vocês.